Doutora em Psicologia, com ênfase em Trânsito, professora do curso de Psicologia da Universidade Federal do Espírito Santo, atuou como coordenadora do Centro do ETRAN do Espírito Santo, conselheira do CETRAN do Espírito Santo e na Câmara Temática de Saúde do Contran, representando o Conselho Federal de Psicologia. Temos também de convidar a professora a doutora Ana Paula Porto Noronha, psicóloga, mestre em psicologia doutora em psicologia, ciência e profissão pela Pontífice Universidade Católica de Campinas, professora associada do Programa de Pós-Graduação Escrito de Ciência em Psicologia da Universidade de São Francisco, bolsista produtividade em pesquisa CNPQ1A, presidente atual da ABCPS, é Associação Brasileira de Editores Científicos em Psicologia. aqui, então, pela ordem. Né? Nós teremos as duas falas das nossas convidadas, cada uma delas com 15 minutos e depois nós teremos, então, um tempo destinado às perguntas para que possa haver a interação eh, com vocês. Vamos, então, pedir à professora Ana Paula do que inicie a sua apresentação, por favor. Então vamos começar com a professora Andréia. Elas já combinaram ali, elas derrubaram né, a coordenação do Mesa, que já decidiram ali, quem vai, quem vai. Né. Andréia, na Paula, começamos pela letra A, as mulheres mães, somos minoria, vocês eu, decidiram. Eu. Ok, tá, tá. apoiamos. Então, professora Andreia, por favor, sinta-se à vontade para sua explanação. Boa tarde a todas e a todos. É um prazer. Boa tarde, gente. Boa tarde. o almoço, sempre fica complicado, né? Vai ficando mais, mais, mais. Oi, Fabiana, tudo bem? Apareceu, né? Então, gostaria de, primeiramente, agradecer a Drapsite pelo convite para estar aqui com vocês. É, eu falo muito, né? Balanço muito bem isso, sim. desesperadamente. E 15 minutos não vai dar para falar tudo. Então, dá para fazer um recorte de coisas que nos provoque a pensar um pouco da, da nossa prática. Né? Um convite que nem foi feito é, Andréia, eu passei na minha trajetória, eu não fiz graduação, mestrado, doutorado e fui ser professora. Eu fiz graduação, fui para o mercado de trabalho, não abandonei a ideia de ser professora. Ou, tempos depois eu fui fazer um mestrado que não foi na psicologia, Políticas Públicas, que eu queria entender o que era isso, né? Todo mundo Políticas Públicas, Políticas Públicas, e a Psicologia não, não tinha, né? Na década de 90, início dos anos 2000, quando eu me formei, formei em 97, não tinha essa discussão tão bem sedimentada quanto o Serviço Social. Então, fui fazer o meu mestrado no Serviço Social, estudar uma Política Pública de Trânsito, que era a, auto e a direção Automotiva, depois do doutorado eu voltei para psicologia para poder estudar o comportamento de dirigir. Eu não queria culpar o condutor pelo seu comportamento. Né? Eu não parti desse princípio. Eu queria entender o contexto social. O que que nos leva a beber? Eu parti dessa pergunta. Né? Não é especificamente, ah, eu bebi, então estou assumindo risco. Não era isso, não era uma coisa individual, era uma coisa assim, tá. As drogas estão na no nossa estar né? Para o ser humano, ó, há milênios. E aí de repente eu pego e ponho a culpa no Renan porque ele bebeu e dirigiu. Então eu queria entender isso. E de lá para cá, e eu fui, eu fui, eu trabalhei em clínica de trânsito, tinha trabalhava em uma clínica no interior, clínica na capital, passei por essa parte de, de fazer avaliação psicológica de motoristas. No DETRAN, é, eu fui estagiária do DETRAN, depois eu fui chefe dessa coordenação, nesse setor que eu era estagiária. Eu fui para a chefia trabalhando com motoristas infratores. É, eu acho que até hoje usa reciclagem né, de condutores. Acho que essa tecnologia ainda é utilizada. Né? Curso de reciclagem. Então, eu sempre tive é, a volta com a psicologia do trânsito. Quando eu entrei na universidade, minha, minha universidade não tem a disciplina de Psicologia do Trânsito e eu passei num concurso de Psicologia Clínica e fui trabalhar com Gestalt Terapia. Né? Eu venho da ACP, tinha um namoro lá com a Gestalt, eu acabei pegando essa cadeira e me enamorei, casei, estou casada com a Gestalt desde então. E na Gestalt eu peguei uma optativa e falei sobre trânsito nessa optativa de uma forma geral. Qual foi a minha surpresa aqui de uma turma que as pessoas torciam o nariz quando eu falava psicologia do trânsito quando terminou, um monte de gente querendo fazer iniciação científica em psicologia do trânsito. Eu falei, ué, né? tem canja aí, tem coisa para a gente fazer. Então, teve projeto de extensão, teve iniciação científica, tem uma série de trabalhos que foram feitos, cuja base está na teoria da Gestalt, e ele está lá nas teorias humanistas, fenomenológicas, existenciais. Né? E como é e, e, o tempo todo, com as minhas turmas, com os meus extensionistas, ou com a minha extensão científica, era o que que a gente pode fazer né, para melhorar esse trono que está aí hoje? Porque a pergunta é, sempre gira em torno da avaliação psicológica. né? Quem está aqui na clínica, como eu estive durante muito tempo, sabe, é muita crítica. Há um esforço dos pesquisadores da academia De melhorar o nosso instrumental né? Há um esforço do Conselho Federal de Psicologia Em valorizar Em, em uniformizar Em validar a terminologia Que é com vocês Tem todo esse esforço Mas não é só isso Tem mais coisa E muitas vezes minhas colegas lá do Espírito Santo Chegam e falam assim ah, Mas o que eu posso fazer com a clínica? E é aí que a academia entra é aí que a academia vem, Renan também sabe disso, de forma, ó, tá, o que a gente pode fazer também? Porque tem hora que ah, eu queria fazer outras coisas, né? eu queria é, trabalhar com o motorista que tem me dirigir. Eu tô com um grupo que está montando um projeto para trabalhar com mindfulness e trânsito, medo de dirigir e atenção plena. Né? Então, trazendo né, lá das práticas budistas, lá da, tem grupo também da comportamental cognitiva da terceira onda, quer dizer, não é só a gestalt, a gente tem outras abordagens da psicologia trabalhando junto e pensando no trânsito não estou apenas com o trânsito também estou na clínica tradicional mas com o trânsito estamos arranhando né, esses, esses, fazendo ensaios que de certa forma já existem já tem profissionais que trabalham com medo de dirigir há muito tempo, mas também tem muito campo que a gente possa entrar. Muita assessoria, muita consultoria que a gente pode dar, principalmente no campo da educação, gente. Que é onde eu vejo nas prefeituras, nos DETRANS, esse tempo todo que eu fiquei na Câmara de Saúde e Meio Ambiente, representando o Conselho Federal de Psicologia, é, Fabiana, época, estava na, na Câmara e eu estava no CFP, né? A gente conversava muito. É, lá no, no conselho Tá, mas como é que a gente vai entender Esse conceito de saúde no trânsito? Como é que a gente vai trabalhar Com crianças, adolescentes, adultos e idosos? Nós todos estamos envelhecendo E nossas expectativas de vida estão aumentando Nosso trânsito, nosso transporte Ele é preparado para essa realidade? que daqui a bem pouco tempo, vai ficar gritante a quantidade de pessoas idosas. O nosso instrumental da avaliação psicológica, né, da testagem, ele vai colher essa demanda? Essa demanda vai chegar até as clínicas? E como ela vai chegar até as clínicas? Bom, pelas discussões que eu estou vendo aqui, né, não é uma das melhores perspectivas, mas a gente tem que falar sobre isso e tem que pensar sobre isso também enquanto uma área da saúde. Pensando ainda que o trânsito é uma questão de segurança, de educação e de saúde, nós temos três grandes áreas para poder é, dialogar. Né, Para poder pensar juntos, e aí, independente da sua bondade, se você é psicanalista, se você é enviado, se você é comportamental, se você é terapeuta se você é da sistêmica, independente de qualquer coisa, é como o que podemos fazer nas escolas, o que podemos fazer nos CRAS, nos CREAS, nos hospitais com as crianças que sofrem é, acidente de trânsito, qual é o tipo de intervenção que nós, enquanto psicólogas e psicólogos da saúde, né, podemos fazer. É, quantos, é, todo mundo aqui trabalha em clínica. Quem trabalha, levanta a mão para mim, por favor. Bastante gente. É todo mundo aqui é da psicologia? Alguém da medicina? Medicina, psicologia. Alguém da medicina? Medicina, sociologia, filosofia. Pedagogia. Ei. Pedagogia. Arquitetura. Artes plásticas. Comunicação. Eu trabalho com todos esses grupos. Pensando o trânsito. Eu trabalho com essas categorias. Com essas, com essas ciências. Pensando no trânsito. Eu não parto do princípio que, o trânsito, que a psicologia se basta. Né? Se basta fazer. O trânsito é muito complexo. Alguém hoje de manhã... Leandro Carnal de Manhã falou: é o, é, o, é o espaço mais democrático, é o trânsito, portanto, complexo. A democracia é um processo complexo, né? e é um espaço complexo. Não dá para a psicologia ou a medicina só achar que vai dar conta disso. Né? E aí, é, um dos exemplos que eu trouxe né, para vocês é. Ah, tem cientista social também, esqueci, ela me bate, não né? falar. Tem também essa social. Que a gente também pensa essa desigualdade social no um deslogamento. Né? Algumas pessoas no transporte, outras pessoas na bicicleta. Eu não sei se aqui tem essa febre da bicicleta amarelinha, aquele patinete verdinho, eu não sei os nomes certos. É o green, yellow, pink, Floyd, é um negócio. E aí, assim, ontem, é, vindo indo para o aeroporto, um rapaz, um âmbito, o ônibus, parou sinal verde e o rapaz veio com a patinete na frente do carro. Né? Meu marido é uma pessoa muito gentil, né? Já solta logo, né, pelo vidro eu quase tive que do meu lado. Quer dizer, a norma de trânsito não vale para o patinete? Vale também. E não era uma criança, era um adulto em cima do patinete. Então, a gente também tem que falar disso. A gente tem, também tem que pensar isso, né? pensando que ah, o patinete democratizou o trânsito, ou mudou a mobilidade nas cidades eu tenho considerações em relação a isso muitas considerações não democratizou tanto que nem todo mundo pode baixar um aplicativo no seu smartphone e muito menos pagar um patinete é caríssimo a bicicleta eu não sei quando está, mas não, dependendo da realidade social a pessoa não pode pagar uma bicicleta né? e aí é até mesmo né, a gente discutiu como as pessoas se locomovem a pé, como as pessoas se locomovem em suas bicicletas, as regras de trânsito, né, o tempo todo está falando disso. Uma experiência foi na rádio universitária, eu levei um projeto né, com seis alunos extensionistas e aí qualquer humano pode propor isso na universidade, na cidade de vocês, na rádio local, na rádio comunitária, que a gente fazemos vinhetas de trânsito. Uhum. Né? É, alô, alô, motorista, sabia que na rotatória você circula pelo cantinho de dentro da rodinha e quando você quer sair da rodinha, você dá a seta para a sua direita antes de sair? Você sabe essas coisinhas que era engraçado, tinha um tom cômico, tinha um tom engraçado, mas passava mensagem. E o retorno, é, que, é, que era interessante do projeto, né? quando a gente perguntava para as pessoas, você ouviu a rádio? Ah, tem um programa lá de umas meninas muito doidas que elas ficam dando umas dicas do trânsito. Tudo bem, muito doida, não era a proposta, mas pegou, entenderam a mensagem pelo humor, a gente conseguiu passar algumas regras de trânsito pelo humor, isso mudou o comportamento das pessoas naquele espaço, mudou, jóia, atingimos o nosso objetivo. Tudo bem, já tem dois anos que o projeto acabou, já desvincolou tudo, porque educação é isso, educação é o tempo todo, ela não para, né? ela não pode parar, não dá para ser um projeto pontual. Um outro projeto que nós fizemos, é, que foi junto com o design e também com a comunicação, uma, uma jovem, da, aí nessa época eu estava numa faculdade particular, ela atravessou a, a, uma avenida de grande movimentação olhando o celular, respondendo WhatsApp. E o sinal abriu, o ônibus veio e atropelou. O rosto dela, gente, foi tão grave que o rosto dela ficou no vidro da frente. Ela ficou presa no posto do Vitor. E vários colegas dela estavam, as pessoas gritaram. E ela, ah, ela estava de fone. As pessoas gritaram para ela e ela não ouviu. Ela não ouviu o barulho do ônibus freando. Foi uma coisa muito estranha. Isso gerou um luto na universidade, na faculdade inteira. Foi um processo muito doloroso. E ela era da arquitetura. E aí a professora da arquitetura me procurou, quando eu cheguei na, lá, tava, né, minha sala, o pessoal estava lá na sala dos professores. Ah, você que é a professora que trabalha com trânsito e tal. E aí a gente, vamos pensar junto o que a gente pode fazer? Para discutir o uso do smartphone. Quer dizer, tão necessário estar tá, o tempo todo conectado, dando resposta, estando né, atento a tudo o que acontece. Gente, para a juventude é. É fato. Está aqui. Quem é que tem filho adolescente? Como é que é? Meu filho vai lavar louça. Tá bom, mãe, pode deixar. E aí, quando vai ser isso? Tá bom, mãe, já ouvi. E tá aqui o Felipe Neto aqui, Pedro Henrique aqui. É fato, tá aí. Mas como é que a gente pode fazer com essa juventude para eles entenderem o perigo que é bicicleta, patins, patinete? e skate com fone e eu não sei gente o cérebro realmente dividido em quatro partes ativas porque eles conseguem eu não penso nem como é, que, é não sei nem como é que eu vou subir no negócio para andar com o celular aqui eles fazem é uma realidade é um perigo para o motorista é um é um perigo para o pedestre é um perigo para todo mundo que está no trânsito né o terceiro projeto que a gente é, encerrou tem dois anos, também foi muito gostoso de trabalhar, foi com motoristas de transporte. E aí algumas meninas é, de clínica também trabalharam junto da área da avaliação, né? E assim, com alguns dados dos testes, porque eu não, não consigo mais fazer a avaliação que eu fazia antes, os testes melhoraram, mudaram muito, tem uma outra cara, e aí nem adianta me pedir para fazer isso. Então eu recorro a quem sabe. E aí, o que, que isso está dizendo? Como é que eu trabalho isso? E aí, elas foram me dando dados sobre alguns motoristas selecionados, com a ajuda do sindicato, é, dos motoristas de Transpol, né, do serviço intermunicipal. E aí, o que, que nós fizemos? Nós fizemos um trabalho de mapeamento de estresse, ansiedade, e aí propomos. A segunda parte do projeto, né, que já é, eram, eram as oficinas de relaxamento: resolve o problema do congestionamento? Não resolve. Resolve o problema do estresse e da ansiedade? Não é que resolve, mas melhora. Ajuda bastante esse motorista. Entende? Tem questão salarial? Tem. Tem questão de carro horário? Tem. Tem questão de passageiro xingando? Tem. Tem medo de assalto quando está dirigindo ali? Tem. Tem... É, estudante que não vai levantar para grávida para o idoso e isso dá problema com motorista e trocador? Tem, não deixa de acontecer. Mas a forma como esse motorista e esse trocador, né, ou essa motorista e essa trocadora, vão lidar com esse problema, é diferente. A partir da nossa intervenção, que é uma intervenção na área de saúde. Então, assim, é, quando a gente... E aí trabalha escola, né, tem uns trabalhos ótimos, da Ingrid Neto, né? que ela está aqui, eu não sei se ela já apresentou ou vai apresentar, vocês vão conhecer alguns trabalhos dela, da Alessandra, né, das pessoas que estão intervindo mais com escola, que eu já tive a oportunidade de meu trabalho mais com criança e adolescente. Mas vejo, vejo muitos trabalhos que são é, frutíferos nesse sentido e que seria muito interessante que tivesse verba, tivesse financiamento que pudesse começar na escola e fosse até o terceiro grau, né? E fosse até depois, não parando Justamente por essa, essa, essa questão que a gente coloca Que se a educação ela para, o conhecimento pode se perder né? Ele pode não... Ah, todo mundo faz errado, eu vou fazer também Que é um pouco do que a discussão que o Leandro Carnal trouxe Sobre a, a ética e a moral né? Que foi um pouco do que ele explorou Então, é, nesse sentido Gente, psicologia ambiental é, como as pessoas se comportam Como elas se locomovem Vocês têm bastante conhecimento sobre isso Vocês avaliam pessoas candidatas né, à habilitação Vocês têm condições de montar projetos Para trabalhar essas diferentes áreas Segurança, saúde, educação é... ah, Tem uma ótima, tem uma professora lá trabalhando Emergência e desastres Ela me chamou Vamos lá trabalhar, Andréia, junto à circulação da universidade, porque se caiu um teto aqui, o pessoal nem sabe como sai da universidade numa situação de emergência. Olha lá o trânsito junto com a emergência e o desastre. Campo tem. Campo tem. E eu sei que se eu parar para sentar com vocês, vocês vão me dar ideias ótimas. O negócio é que a gente não sabe como, né? Como é que a gente vai implementar isso? Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai escrever um projeto? Apresenta apresento lá pro Renan, na universidade? Apresenta. Apresenta lá o Fabião lá na São Francisco, de a Ana Paula lá na São Francisco, né? vamos junto, que a universidade também precisa de quem está na ponta. Né? Eu procuro a comunidade externa, mas a comunidade externa também me procura para a gente fazer pesquisa e intervenção. Então, acho que, nesse sentido, é trazer essa discussão mesmo. eu vejo muitas vezes, vocês têm ideias, mas não, tem, não sabem como chegar, onde chegar, em quem chegar. Façam. Quem está na ponta sabe sabe bastante coisa do que ele está lá dentro da academia fechado fazendo. E é possível ter novas intervenções, possível e necessário que haja é, que tenham novas intervenções no trânsito. Né? Principalmente de vocês que estão o tempo todo em contato com isso. Bom, eu já estarei minha fala em cinco minutos, que o Renan está sendo aqui me cutucando. E eu vou passar para a Ana Paula, então, obrigada pela paciência de vocês. Hum. É difícil falar depois. Bem, a primeira questão, então, que eu gostaria de, de discutir é justamente sobre a avaliação psicológica pericial. Né? Em que ela consiste e quais são as especificidades dela? Bom, a avaliação que a gente realiza no contexto do trânsito é uma avaliação pericial. Né? Um, como qualquer avaliação psicológica, ela vai depender de um conjunto Ou, para que a gente responda a essa demanda, algumas variáveis elas precisam ser investigadas. Né? Sobretudo, variáveis que estejam diretamente atreladas àquele contexto. No caso, nós estamos conversando sobre o contexto do trânsito. Né? Então, quais seriam essas variáveis que podem ser associadas diante dessa problemática que é prejuízo ou não na capacidade do indivíduo se comportar durante, ao longo, dentro do trânsito. Uh, a gente tem uma, uma função social enquanto profissional que realiza a avaliação psicológica, que é de tentar estimar quais são os riscos à população. Eu penso que essa é a grande contribuição que a gente pode trazer quando de uma avaliação psicológica. Fazer estimativa ou tentar minimizar os riscos que os indivíduos no seu conjunto do trânsito podem causar uns aos outros e à sociedade como um todo. Bem, certo. Eu estou dizendo então para vocês que tem um conjunto de variáveis que devem ser observadas. Qual é, quais são essas variáveis e como é que esse conjunto hoje está organizado? Para se pensar em termos desse conjunto, eu acho que questões foram problematizadas. Dentre elas, eu destaco assim, quais evidências a gente possui para poder dizer que a avaliação desse conjunto ou daquele outro Tende a colaborar com um desempenho uh, que não, não traga malefícios a esse indivíduo ou à sociedade. Então, quais são essas variáveis? E que estimativas houve em relação a essas variáveis conseguindo provar isso? Tá? de fato, avaliar, uh, vamos lá, as variáveis, avaliar os aspectos cognitivos, especialmente. Atenção concentrada, atenção dividida, atenção alternada, memória, inteligência ou raciocínio, agressivo, do juízo crítico, do comportamento, que é a tomada de decisão. Como é que aquele indivíduo uh, tende a reagir diante de uma situação diferente da que está acostumado, né? Então, o marido da Andrea lá, quando foi, teve a patinete entrando na frente, como é que essa tomada de decisão, aliado ainda às questões de personalidade. Então, esse conjunto de variáveis, o que se pressupõe teoricamente é que essas variáveis foram escolhidas porque houve indícios, houve pesquisa, houve evidências que justificaram que seria esse corpo de conhecimento que justificaria a predição ou a, de um bom motorista ou a prevenção de riscos maiores no contexto do trânsito. Por personalidade, então, tem três destaques, que são a impulsividade, a agressividade e a ansiedade. Então, eu acho que a Andrea deu alguns exemplos aqui, especialmente do projeto de ansiedade, falando também da atenção plena, de mindfulness e por aí afora mas não no âmbito da avaliação, no âmbito da psicoeducação. Ok. Essas são as variáveis que nos compete hoje realizar essa avaliação psicológica uh, com vistas a essa resposta. Como a gente pode identificar o indivíduo que tem essas condições para desempenhar a sua função de motorista, e quais indivíduos devem ser impedidos Dessa, dessa responsabilidade. Bem, eu não vou retomar toda a história que já foi contada lindamente aqui hoje, mas nós uh, tivemos desafios ao longo da nossa profissão, especialmente no que respeita ao exercício do psicólogo no contexto do trânsito. Né? Desafios que nos foram impostos em relação à legislação, desafios que nos foram impostos em relação à formação profissional, assim como ao instrumental. Né? Então, em linhas bem gerais, só para problematizar, tivemos e temos que atualizar a, a nossa legislação de acordo com as demandas sociais, de acordo com o avanço teórico e metodológico que se faz. Também precisamos pensar na nossa preparação profissional. Houve várias falas aqui nesse sentido, o Rodolfo trouxe um pouco disso, a Sandra também, da falta de especificidade na formação do psicólogo quanto a essa área de formação. Lá na USP a gente não tem nem a título de eletiva disciplina sobre avaliação eh, psicológica ou psicologia do trânsito. Tá? Ainda que tenhamos um programa específico de avaliação psicológica, não existe essa disciplina lá. Também nos foi imposto um desafio quanto ao desenvolvimento instrumental. Né? Então, essas foram as tarefas que nos últimos anos o psicólogo foi chamado a responder. Então, só o intuito de problematizar, eu trouxe o destaque dessas duas resoluções. Não tem nada de diferente. Essa é a Resolução uh, 07, de 2009. O que eu queria destacar, e eu trouxe aqui para vocês, foi só os considerandos da Resolução. Tá? Os considerandos, eles podem ser resumidos em dois grupos. O grupo que fala da, da necessidade de qualificar a área e o grupo que fala da importância de normatizar o procedimento, que eu também me senti contemplada pela fala da Sandra, tá? Então, o, é claro que há grandes diferenças entre as duas resoluções. Esse primeiro grupo de considerando da, da resolução de dez anos atrás, eu consegui agrupar dessa forma. A resolução mais recente, então, a 01 de 2019, também, no que se refere aos considerando, ela reúne ainda a necessidade de qualificar a área. Assim como ela também reúne a necessidade de normalizar procedimento. Então, muito já se fez, mas parece que ainda temos desafios a serem enfrentados no futuro não tão longinho que é que eu quero chegar com essa reflexão? Então, em relação à formação, né, acho que foi discutido aqui da necessidade de que o psicólogo passasse por uma especialização, psicólogo que atua nessa área. E eu queria trazer para vocês esses dados que eu compartilho, que eu recebi do Conselho Federal de Psicologia. É, esse foi o último levantamento de psicólogos especialistas no Brasil. Queria chamar a atenção de vocês para essa área azul que não poderia ser diferente da psicologia clínica mas também queria chamar a atenção de vocês para a área laranja, ali, a segunda maior que é Mostarda, Chique, Andréia, Opli, que é a psicologia do trânsito Portanto, em termos de títulos especialista é a área que reúne o segundo maior número de profissionais, no caso de psicólogos. Mais especialmente, eu trouxe uma outra, sobre mesmo, a variação sobre o mesmo tema. Aqui ela traz uma divisão por total de CRP, mas o que eu quero chamar a atenção é dessa coluna que eu destaco em vermelho, que é a psicologia do trânsito. Então, tem quase 23% de psicólogos especialistas nessa área. De, é, é o mesmo dado anterior, é só uma outra forma de apresentar. Então, o que, pensando lá, 2012, que foi o marco que o Rodolfo colocou, estamos em. Esse levantamento é o último, de 2019, então não tem sete anos ainda que isso está acontecendo. Em oposição, à psicologia clínica existe desde que a psicologia existe no Brasil. Então, o quanto houve de capacitação desse profissional? Também quero pensar com vocês a questão dos instrumentos, que era o segundo desafio que eu tinha elencado. Essa tabela eu retirei de uma apresentação que eu fiz no Congresso de Trânsito, de 2005, só para notar, só para vocês notarem que esse rol é do rol de testes psicológicos que a época eram utilizados, quer dizer, aqueles dois primeiros não eram, mas é era o rol de instrumentos que o psicólogo dispunha para realizar suas avaliações psicológicas. Fiz o trabalho de lá consultar no satélice e só para mostrar para vocês a quantidade de instrumentos a gente consegue separar né, em razão das grandes melhorias que foram feitas no ou nesse último triênio aqui os testes de atenção aqui os testes de memória buscando lá por essas palavras chave tá? aqui os de raciocínio barra inteligência e aqui os de personalidade. Então, pensando lá no, nas variadas que o psicólogo precisa avaliar, temos hoje, em relação aos instrumentos, um número muito maior do que tínhamos há alguns anos atrás. E caminhando para o final da minha fala, eu queria uh, pensar em quais questões ainda precisam ser Resolvidas. Quer dizer, nós precisávamos de uma legislação, ela foi atualizada, nós precisávamos de um investimento na formação profissional e isso tem sido feito. E nós precisávamos também de um maior número de instrumentos para se pensar essa avaliação psicológica e hoje temos um cenário muito mais favorável. Então, o que nós ainda precisamos pensar em termos de desenvolvimento uh, dessa atuação do psicólogo nesse contexto? Primeiro, de se pensar que essa articulação constante entre os atores sociais das revoluções, Eu acho que pensar nessa legislação nesse sentido que vem sendo construída, que elas vêm sendo construídas. Que quais são as pessoas, eu acho que a Andrea descreve isso de uma maneira muito uh, clara, que é, para além da psicologia e da medicina, temos muitos outros atores presentes e que devem compor esse, essa gestão e esse crescimento e desenvolvimento dessa área. Também, se pensar, na, ainda em termos da formação continuada, e né, isso não vale só, eu acho que como professora eu penso nisso o tempo todo, isso não vale só para o psicólogo estar atuando neste contexto específico sobre o qual estamos discutindo aqui. Né? Psicologia é uma ciência que demanda formação continuada. E, a medida que a gente entende isso e aceita isso, fica mais fácil se pensar nesse desenvolvimento. Então, não só em termos da especialização em avaliação psicológica, mas também em termos do instrumental. Quer dizer, hoje a gente ainda tem uma quantidade de muito pequena em termos preditivos a gente ainda precisa tra tratar melhor aproveitar mais esses dados que a gente vê cotidianamente e que não necessariamente são trazidos para o contexto da pesquisa e da academia então a gente precisa entender quais é, são de fato os principais fatores de risco a gente precisa entender para além do ato do inato, a gente precisa pensar em conscientização desses motoristas sobre as suas próprias limitações, assim como a gente precisa pensar também uh, em termos de tratamentos mais efetivos para o tráfego como um todo. Por último, é, pensar que ainda é necessário um trabalho bastante grande de favorecer o reconhecimento social dessa profissão especial dessa categoria. Se a gente ainda precisa se inserir mais nesses contextos, eu acho que a Andrea trouxe alguns exemplos bem importantes de projetos possíveis, especialmente de pensar o trânsito como algo para além da avaliação psicológica. Eu fico aqui, muito obrigada, agradeço a paciência. Agradecer inicialmente aos nossos componentes da mesa pela apresentação. Vamos então abrir para algumas perguntas, rapidamente, um tempinho. Pedir ao pessoal que está com o microfone que nos ajude. Quem tiver interesse em fazer suas perguntas, por favor, sinalize para nós. Thank you. É assim, quando você traz o creio assim a, a sociedade também tem que provocar a academia, mas a sociedade não tem muito essa noção, né? Nós, aqui de fora, só quem já está circulando sabe que tem acesso. É como o artigo 5 do Código de Trânsito: ninguém sabe o poder que a gente tem, né? Ninguém nem lê isso. Então, assim, eu sugiro que vocês possam demandar para a gente que está de fora, na, que não está na academia, como profissional atuando nas clínicas, algumas propostas. Talvez isso possa fomentar esse acesso. Né? Porque eu sei que eu tenho, mas será que todo mundo sabe? sabe? O que, que a gente pode fazer juntos? Eu penso a clínica como uma porta de entrada para a atenção básica de saúde. Estamos perdendo tempo de não tá nos reconhecendo nem ser é o nosso profissional, médico e psicólogo. Então, se lá na minha avaliação eu tivesse como identificar, que eu tenho aqui fora um equipamento e não são poucos, tem CAPS, tem CRAS, tem, tem CREAS, tem clínica da família, enfim, tem tanta coisa e eu não tenho para onde encaminhar uma pessoa que eu identifico uma necessidade. Assim também o médico que está fazendo uma avaliação, que vem com o sujeito de pressão outra naquele momento. E quando ele voltar no dia seguinte, ele fica voltando, até aquela pressão regular, sabe? poxa, o caminho é isso, a clínica da família, protocola, notifica, entra esse sujeito e ele volta com o laudo do médico, da enfermeira. Ele já estava no programa de atenção, diabetes, hipertensão e tantas outras, e impactar na saúde de maneira positiva. E impedir que esse sujeito amanhã parasse no hospital, no pronto-socorro, ou ocupando leito ou mesmo um ambulatório. Então, assim, eu sugiro que a Academia demande pra gente que a gente possa conversar com alguns detrás, que não são todos acessíveis, mas sabemos que temos algum, que a gente possa pensar nessa intersetorialidade. Porque, continuar dentro dessa caixinha, sobretudo nesses tempos sombrios, nós vamos realmente desaparecer em breve. Não temos muito tempo. Então, eu estou solicitando que a Academia demande pra gente, que a gente tenha que fazer sim. <risos> Obrigada. Que é, é isso, que essa defesa. Falei com a, sabe que eu e Ana, um tempo atrás, nós fizemos um projeto. Eu estava no CFP. A Ana, lá na, na São Francisco, nós fizemos um, proje um projetão para o Denatran, lembra? Que a gente ia mapear os acidentes de trânsito, as clínicas, juntar dados, fazer uma grande pesquisa. O Denatran vetou nossa pesquisa, lembra? verba aprovada, um projeto de pesquisa com autorização da instituição de ensino, no caso Araújo, e aí, está E aí, assim, é, é, é sempre um problema, né? Quando a gente... Eu tive vários problemas é, em relação a isso, de tipo, chegar na clínica, pedir, olha, posso ver os testes, ou os laudos, ou os relatórios? Assim, o que que tem hoje, né? Porque na minha época é uma coisa, gente, hoje é outra, né? Então, o que, que tem hoje? Posso ver, posso olhar para a gente fazer um estudo? Não. É como se fosse um medo, assim, inclusive de amigas próximas. É, Inclusive, eu, falei, eu, eu lembro que um dos projetos, eu, eu não vou chegar em você, não é uma coisa pessoal, é algo para gente subir, sabe? Juntar o Brasil inteiro. Enfim, não deu certo. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção da sua fala, gente, eu canso de dizer: um dia desses, uma amiga me procurou. E ela falou assim, oh, identifiquei uma idação suicida na avaliação do motorista. Aí eu falei, por que, que a gente não trabalha em rede? Por que, que a gente não está junto com a saúde? Por que, que a gente não está junto com a assistência? Por que, que as clínicas ainda não estão trabalhando de forma interse intersetorialidade, né? Eu sempre embolo, vocês falaram. Já passou da hora, gente, da gente entrar nesse circuito. Vocês têm um material técnico e... Impressionante. Bipolaridade, esquizofrenia, dependência química, Ideação suicida, depressão, ansiedade. E eu não estou dizendo que é um teste que detecta. Eu estou dizendo que naquele contato, naquela fala, quantas vezes eu ia aplicar um PMK, a pessoa estou ótima, não sei o quê. Na hora que eu chegava naquela pranchetinha, aquela maldita prancheta. Fazia assim a pessoa. Começava a chorar, para tudo para conversar. Quantas? Não foi nenhuma, nem duas, nem três Porque eu entendia que esse era o meu trabalho E aí, quando a gente conversou sobre isso Eu falei, e aí, você notificou? Aí ela me deu e falou, notificar quem? Então, esse conhecimento Também precisa chegar em vocês E a gente também precisa Pressionar de alguma forma Para ser reconhecido e valorizado Nesse lugar da atenção, entendeu? Da atenção básica, como um sistema Um recurso da saúde Nesse sentido que eu estou trazendo que possa ter uma rede para que vocês possam encaminhar esses candidatos. E não apenas para o psiquiatra para fazer um órgão neurológico. Que normalmente é isso, né? Eu estou encaminhando para um o psiquiatra, pro Aí, e volto para o reteste. e não notifica. Não gera dado para o Ministério da Saúde. Não gera dado que é importante para a gente também. Né? Então, assim, eu vejo o trabalho de vocês essencial. Sabe? Vocês estão lidando com pessoas que nunca foram num psicólogo, e talvez jamais né, vão voltar num, num psicólogo, e é um, um momento assim ímpar de cuidar da saúde dessas pessoas e entender que psicólogo não trata só de doido. Porque aposto com vocês que a maioria das pessoas que olham para vocês tem medo de vocês, achando que vocês é algum tipo de bruxo, uns feiticeiros, né, que está lendo ali dentro da minha cabeça. É Tinha um que falava assim para mim, você está a psiquê. Aí ele ficava fazendo assim, e tem medo da gente, não entendendo ali como um parceiro da saúde, né? não entendendo a gente. E é possível que a gente faça esse trabalho, belíssimamente, inclusive. Então, acho que dessa forma a gente tem que pensar na rede, sim. Temos o instrumental, o instrumental material, instrumental humano. Né? Cinco anos de estudo, né? de conhecimento, mais os anos de prática. Vocês têm um know-how prático que eu não tenho mais. Né? Vocês têm uma capacidade De entrevista, de devolutiva De sentir como é que está aquela pessoa né? de, de fazer um encaminhamento Não apenas para o neurológico Para fundamentar o resultado de vocês Sabe, então assim Nesse sentido, Janaína, é, é isso Acho que a gente tem que brigar E gente, principalmente Janaína do CRP, aqui do Rio de Janeiro Não né, é, Janaína? É, aqui não né? A gente está em Brasília, a pessoa está deslocada No espaço então, assim, é... Procura o CRP, gente. Tem que demandar no CFP. CRP. Ah, mas o CRP não faz nada. Pressiona, cobra. Eu... Gente, vocês sabiam que no Código de Trânsito está assim: se você tiver uma dúvida sobre a legislação de trânsito, você tem que fazer, você faz a pergunta, protocolo no DETRAN e o CETRAN tem 30 dias para te responder? Vocês sabiam disso? É um direito de vocês questionarem, fazer uma pergunta e o CETRAN descer do pedestal e responder o Conselho Estadual de Trânsito. Vocês são usuários da via. A mesma coisa, o CRP não respondeu, não cobra. Não respondeu, não cobra. Pergunta, junta o grupo, vai lá, sabe? Pressiona. Eu me lembro que quando eu era presidente do CRP, o pessoal fazia pressão em cima. E quantas coisas a gente fez em conjunto, né? que foi bem bacana. Inclusive, foi um psicólogo no CETRAN que não tinha antes né lá, a Janaína tá lá, eu fiquei no meu estado, e por aí foi. Então assim, é, é pressão mesmo é de juntar corpos, não é só de mandar e-mail, porque meio pessoa aí, vai que não... agora juntar corpos e bater lá na porta, aí faz a diferença é Peço eu. Não, tô super contemplada, só o microfone a gente não resiste. É. Mas eu só fico pensando também na riqueza de dados, né, que cada um tem, e pensando até naqueles... Um projeto super bacana, a gente ia atender todos os estados brasileiros, a né, gente de fazer um de, estudo de, de comparativo da avaliação, cruzar dados de número de ocorrências de acidente, enfim. E aí teve uma questão política, não sei de que naquela época, mas cada um tem um acervo, né, uma possibilidade de. Está em caminhamento isso, a esses dados. É isso, Andréia. Ok. Temos. A sua será a última, e aí a gente já finaliza, tá? Pelo adiantado da hora, poderia fazer mais uma pergunta, por favor. Andréia, na é, é, Pegando o gancho dessa pergunta dela, né? Quando você iniciou falando sobre políticas públicas, é, se a gente olhar para a história da psicologia no trânsito no Brasil, a gente vê que junto com essa construção dessas políticas públicas, esse engessamento que já foi dito anteriormente, né, ele acaba fazendo com que a gente se mecanize dentro da clínica, né, que a gente não tenha esse diálogo e não, não busque essa luta. minha pergunta é prática, praticamente. Né? É, me entristece saber um projeto desse tamanho que foi barrado. E a gente sabe como que as coisas funcionam no nosso país. Praticamente, como que nós, junto com as associações, né, nós que estamos na ponta, podemos abrir, é, expandir nesse campo de atuação, nesses três pilares de saúde, de educação. Né? Como que segurança, como que nós podemos praticamente porque eu só vejo em construir políticas públicas onde o DETRAN não nos, nos direcione apenas para dar apto ou inapto, porque é isso que ele, que ele utiliza do nosso serviço e não nos, nos amplia mais. Né? Quando você falava inicialmente, eu ficava que legal, né? mas tudo são, são propostas, nada junto com o DETRAN, tudo da faculdade, né? sua, de iniciativa privada sua, mas como que a gente coloca, que passo que a gente dá para construir né, toda essa gama que a gente tem escutado né, da nossa atuação fora da clínica? Conseguiu? Entendi. Como é que é seu nome? Luciana, Luciana, olha só, é, realmente, você tem razão, foi muito iniciativa privada, né? Eu não tinha uma braxite na minha época, né? eu não tinha, então assim, é, mas eu tenho a cara de pau, sempre tive, né? todo mundo me conhece sabe, sempre tive a cara de pau E sempre fui de fazer pressão, né? isso é uma outra coisa que eu aprendi com meu pai, então assim, sempre fui de fazer pressão Associações são coisas que nos fortalecem, né? são instituições, entidades que nos fortalecem Pesquisa, a pesquisa da professora doutora Ana Paula com dados, né? Você chega com dados, você chega com argumento, e não com eu acho, né? Você chega com dados, você chega com argumento, então sempre fui cara de Paula nesse sentido. Facilita muito quando você tem associações técnicas, científicas, que podem também brigar por você. Quando você tem o seu regional, junto com a sua associação, quando você... é o que eu falei dos corpos. A psicologia escolar e educacional, vocês viram ontem? Há quantos anos isso está em pauta? 19 anos estão em pau Saiu agora E vai ser luta, ainda tem muita luta Porque a gente sabe que vai ter muito Filho do presidente, do amigo Do colega que vai parar na escola E você lá Não sabe? A gente sabe que ainda tem muita coisa por vir Mas é uma conquista Que a gente precisa comemorar E como é que ela foi feita? Na pressão no dia a dia, nas tribunas livres, sabe? Pedindo tribuna, indo atrás de, de deputado, indo, fazendo reunião com o sindicato, fazendo. entendeu? Assim, é, é, o tal do Beija-Flor lá que apaga o incêndio, essa história é ótima. Mas ele não apaga se não for um conjunto, se a floresta inteira não se mobilizar. Entendeu? Então, acho que quando a gente tem uma associação, duas, três, né? Que a gente tem um conjunto de atores, academia, quando a gente tem esse grupo junto, a gente consegue fazer mais coisas. Então, o corpo de bombeiros está discutindo a psicologia do trânsito, a questão, né? Como é que se para o trânsito? Na minha todo mundo aqui conhece Vitória, no Estado do Rio Santo? Já ouviram falar da terceira ponte, que leva para o Convento da Penha? Lindo, né? É um dos lugares que mais as pessoas cometem suicídio. As pessoas sobem na ponte e pula. Então, quando a pessoa sobe e fica na beirada, o corpo de bombeiro é chamado imediatamente para salvar aquela vida. O que, que acontece o trânsito? Para! E Vitória, gente, é deste tamanho. Parou a terceira ponte, que é Vitória pela velha, para tudo, para tudo. Já ficamos quatro horas com o carro sem mover um centímetro no trânsito. Quatro horas por causa de uma pessoa que queria o lado da ponte eu compro um refragio sabe o que as pessoas faziam? Pula logo! Se mata, se joga daí, porque eu preciso passar perdi dentista, perdi meta e fico a buscar é um, é... Olha como é complexo o negócio né? E aí, o, o que que acontece? Como é que a gente tem conseguido mudar a mentalidade da população? Não é fácil Tem anos, todos sempre é amarelo Roda de conversa, vai para mídia, não é o suficiente mas sempre tem matéria na televisão, sempre tem matéria no jornal, sempre temos grupos que se unem, que se unem nesse sentido de dar visibilidade para a questão. Então, bem, é isso. Procure as associações e, em grupo, a gente consegue bastante coisa. Só dando um exemplo, reforçando isso, uh, da avaliação psicológica. Agora, recentemente, foi uh, reconhecida como uma especialidade. Você sabe quantos Muito anos isso está tentando ser aprovado, mas mais de 10. 2005 foi a primeira vez que se discutiu isso. Foi aprovado agora, órgão, tem quase 15 anos. E, e eu acho que só houve esse sucesso porque teve a articulação da Sociedade Científica. Então, da Associação Brasileira de Rocha, que tem aqui representantes, do IBAR, do Instituto Brasileiro de avaliação Psicológica. Então, é isso. Eu acho que essa articulação a gente pensa que a gente não está sozinho né, e que a gente tem é. outros atores que também podem contribuir e que com certeza esse trabalho coletivo vem de trazer resultados melhores. Pessoal, obrigada. A menina está doidinha ali fazendo parte. Peraí, vamos tirar foto blogueirinha. Sabe como é que é foto blogueirinha? A gente faz assim, ó, com vocês aí, tá? Renan, Pera... é, vai. foto Foto, foto, foto blogueirinha, então eu ia pedir, quebrar o protocolo pedir para a gente cantar parabéns, que a...